O Lula, propôs para a Dilma, férias antecipadas, a Dilma propôs para o Lula, uma viagem de avião. Os dois vão combinar uma churrascada, uma festa no Planalto, para comprovar a tradição, e o povo olha e se prepara, para mais uma eleição. A vez de quem não apita em nada, que transforma o dia em feriadão, que não se importa com as cartas marcadas, que não se importa em perder mais uma geração. E o Brasil continua no futuro. Esperando o presente que não se apresenta, um sonho, um projeto, um enfeite, um desejo já esquecido por sua gente.